O estranho caso do Mickey da Deep Web. Mulher faz vídeo no topo do prédio mais alto do mundo. Bruxa maligna se converte em bola de fogo no cemitério.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 Um filme norte-americano feito por uma mente doentia trouxe um clipe que causou um certo desconforto nos espectadores e muito medo nas crianças. A cena de aproximadamente um minuto e meio trouxe um gato músico e uma ratazana bizarra e muito feia que mais parece com o Mickey da Deep Web. O felino tocava seu violino, o ato batia a palma, dançava, rolava no chão e se movia como alguém sob efeito de álcool ou de alguma substância ilícita. No decorrer do vídeo, a loucura foi ganhando proporção e o bicho partiu para a violência. Enquanto muitos preferem atirar o pau no gato, ele optou em acertá-lo com o tijolo, mas por qual motivo? perturbada, um ato começou a infernizar a vida do gato que até ontem era seu melhor amigo é crazy all for the carriage Uma comemoração épica para um retorno épico. A Emirates resolveu colocar uma comissária de bordo no topo do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo que mede 828 metros de comprimento para comemorar a decisão do Reino Unido de reabrir as viagens com os Emirados Árabes Unidos. Muitos acharam que fosse fake, mas estamos diante de uma acrobacia real. E você, teria coragem de fazer o mesmo? Sabemos que um vento repentino poderia arremessá-la lá de cima, fazendo com que a mesma explodisse ao atingir o solo. E mandou um recado bem humorado pra mãe. Oi mãe, eu tô no topo do mundo. Que coragem essa Aqui temos mais um vídeo de um encontro de bruxas em um cemitério. Vamos irmã. luz, Deus. Neste Arminha. momento, elas estão em pleno ritual com uma enorme fogueira acesa no centro. De vermelho que seria a líder, grita e glorifica os demônios a todo momento. Em um determinado momento, uma das bruxas solta uma rajada de fogo pelas mãos. Parece algum tipo de poder de feitiçaria. Como você é de que as brucas assim? Mira! Mira, mira! Então, os exploradores decidiram encará-los de frente, mas o medo falou mais alto. Mira! Yeah, que que, que, que, que. Quem é isso? Mira aí, brucas! Mira a cara do Nagual! Oh, brucas! Hey. A esquerda hey. <risos> <risos> é nossa! Mira a, ah. a bruca, Pepe! Que se me atrapa! Mira! Sim, elas simplesmente desapareceram do nada. Mas não por muito tempo. Gira! Agura! Agura! está ela disse que se transformaria numa bola de fogo, pois assim ninguém poderia tocá-la. Me convertirei em bola de fogo, e nada de lo que hagas poderá ser me daño. Ela. Dios Ah! senhor. Deitada numa tumba, ela invocou o diabo. O Ai, Deus -me meu Deus. Libera-me desta sataduda. E não demorou muito para que a mesma fugisse em forma de bola de fogo. Achecar a ver o que está passando com ela, Pepe. Mira! Mira, mira. Ah, pepe. pepe. Pepe, Pepe, Pepe. La bruja. La bruja, la bruja. Pepe. Mira, amigos. La bruja. Amigos. Pessoas impactante! La Bruja! Isso é... Um jogador que... No vídeo que se segue, um jovem chinês foi até um córrego pescar uns peixinhos para a janta. ga Enquanto tentavam pescar, algo surgiu se movendo debaixo da água. Após subir e sentar na beira da ponte, algo perturbador apareceu logo ao lado. Que certamente pertencia a alguém que foi eliminado e jogado no rio. Imagine se fosse você no lugar deste homem e essa coisa puxasse a sua perna e você caísse juntinho com ela dentro daquele rio. Um jovem indonésio invadiu o galpão de um estaleiro para furtar objetos de metal. Tudo estava indo razoavelmente bem até que ele começou a ouvir sons de passos e a ver objetos caindo da prateleira. Com muito medo e acreditando haver alguém no local, ele começou a fazer uma live na tentativa de intimidar o possível maníaco. Porém, acidentalmente, ele acabou encontrando vestígios de de um ato terrível. mata gás. <Sos> de partes de um corpo que certamente era de alguma vítima recente, alguém que também invadiu o local para tentar roubar alguma coisa. Com muito medo de ter o mesmo destino, ele decidiu sair fora dali. A stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two.